Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como é a plataforma do curso e o que os alunos VIP podem acessar. Vamos lá, então? Bom, agora vamos conhecer a plataforma. O aluno ele entra na área de membros aqui com e-mail e senha. Normalmente ele abre na última aula que você assistiu, tá? Aqui nós vamos ter, então, do lado esquerdo, tá? O menu com os módulos, ok? E você clicando aqui em cima, você pode recolher esse menu, tá? Então, você tem aqui. Aqui é o módulo onde está o grupo VIP, ok? Então, você entrando aqui, vai aparecer o link do grupo VIP. Aqui começa o curso, tá? Começamos aqui, então, com a história do teclado. Ok. A história do teclado. O então é uma aula mais de curiosidade hum, mesmo, né? Para você conhecer de onde veio o teclado. A segunda aula aqui, que também é opcional, é introdução ao teclado, conhecendo o teclado, né? Para você poder localizar as notas e tudo mais, tá bom? Vou dar uma passada rápida aqui, né? pretas, separadas por intervalo de um tom. Só nos falta agora encontrar um nome. Aqui nós temos agora a introdução ao teclado 2, conhecendo o teclado, que é uma aula também mais de curiosidade um para você que não tem nenhum nomes. conhecimento de teclado, conhecer onde estão as teclas e tudo Sabemos. mais, os nomes delas. Ok? Continuando aqui. É... Introdução ao teclado 3, né? Tá? Leitura de cifras leitura de cifras. Então a gente vai ter aqui uma explicação mais detalhada sobre ah. como ler cifra, OK? E interessante aqui que você consegue marcar como concluída essas aulas, tá bom? Continuando, você vem aqui para um teste, OK? E aí aqui começa a aula prática aqui, tá, do nível iniciante, OK? Uma revisão sobre o sistema de cifra e primeiros acordes, estudo da tonalidade do maior. E aí vai começar aqui, tá bom? É, vamos ter aqui algumas músicas de exemplo, né? Para você aplicar os exercícios, ok? Tá ó. Tá vendo? Então assim, esse playback ele vem incluso, tá bom? Ó, tá aqui para baixar. Logo abaixo do vídeo vai ter o playback para baixar. Bom, vamos continuar. Lembrando também, tá, que eu coloquei aqui abaixo de cada aula o PDF para você estar baixando, tá? O PDF dessa aula, tá? Além de ter a apostila completa, é... até a aula 20 aqui, eu disponibilizei aqui o PDF que você pode estar baixando, tá? Pode estar abrindo aqui para estar acompanhando a aula, OK? Continuando aqui, né? Vamos dar mais uma olhada aqui. E aí, como tá. estão os estudos? 2 3 três... Aqui Tonalidade Fá maior e a gente aproveitou aqui para pegar uma música aqui bem conhecida. Aqui, né? <risos> Vamos continuar então, vai aqui, tá? Nessa ideia de estudos aqui, é, usando algumas músicas como exemplo, né? Get Lucky, tem aqui uma música que eu toquei ainda agora aí, é, no vídeo, né? Ó. Então vai ter essa explicação nessa aula, tá bom? E aí, terminando essa parte aqui, tá? Você já está apto a tocar músicas fáceis na igreja, na sua banda e tudo mais, tá bom? Terminou esse módulo, nós vamos para o módulo de harmonia funcional, que é onde muita gente quer chegar, né? Então, formação de acordes e campo harmônico, tá? bem -vindo. Então aqui, ó vocês vão ver aqui que tem bastante conteúdo, né? Dó, ok. Forar na escala diatônica. Vou dar Maior, umas puladas aqui para a gente grau, poder menor, conhecer grau, mais a plataforma e das risco. aulas. Vamos pegar outro exemplo. Tá? Vamos lá, vamos passando. É, tem um teste aqui, né? De vez em quando tem esses testes que eles são importantes para saber como vocês estão indo, ok? Então, ó são todos conteúdos tá, do módulo de harmonia, tá, ó. encadeamento, tríade diminuta, é, encadeamentos de tríades diatônicas, chord melody, e aí vai tá, estudo dos campos harmônicos em tétrades, notas de passagem, tem bastante coisa de nota de passagem, funções harmônicas. Revisão do campo harmônico. Função dos acordes. Isso aqui é muito importante para quem estuda acordes, a harmonia, tá? Para qualquer outro acorde, e aí eu para qualquer passo tanto a explicação teórica quanto maior, maior, a explicação é da prática, tá bom? Cadências, né? Vamos, vamos, vamos andando. Tem bastante coisa aqui, tá? E aí até que a gente vai chegar aqui, né? Na parte mais avançada de harmonia sobre dominantes secundários, tá? Segundo cadencial, 2, a parte 3 teórica do 251 tá no sub 5 que é a parte teórica ok aí aqui a gente vai ter a parte prática do 251 tá ó. eu coloquei ele lá deixa eu dar uma adiantada pra gente ir vendo ó lá 7 décima terceira ré com sétima maior ok depois nós temos aqui os desafios tá que é alguns é instrumentais que eu criei para você poder bom, aplicar 4, é, 4, esse 6, material. 7, tá bom? 2, 7, Vou adiantar para você ver como é que fica o desafio. Vou tentar ser o mais breve possível aqui. Licks, que são os fraseados que o pessoal me pede muito, né? O pessoal me pede muito esses fraseados. E aí, a gente tem aqui, ó. Vou inverter tá. A explicação teórica do fraseado e a explicação prática. Vocês estão vendo que é bastante aula, né? Arpejo sob dominante aqui no 251, né? É, a sobreposição de acordes aqui, né? No exercício anterior nós mostramos isso aqui, ó. Para chegar no dó. Tá vendo? tão fraseado aqui: estudo de pentatônica, exercício sobre pentatônica, pentablues, exercício sobre pentablues, blues básico, relação modos gregos, é, graus do campo harmônico, que é muito importante, tá? Modos gregos aplicados no 251, já que já tá uma matéria mais avançada, né? É, deixa eu ver se eu ponho um trecho aqui para vocês verem. Depois temos aqui Harmonia Moderna, Aberturas e Voicings. E aí a gente vai aqui até a Sonoridade Jazz e Bossa Nova aqui, né? Progressar em geral. Improvisou Deixa eu adiantar músicas. aqui para gente dar uma olhada um, rápida. Um ré com sétima maior e nona. Um, dois, três, quatro. Um, dois. E aí você vai pensar, nossa, para na aula 105? Não. <risos> a gente ainda tem aqui. É, aulas ao vivo, que são aulas que eu faço de vez em quando quando temos algum assunto que tá, está muito pertinente entre os alunos, eu marco uma data e faço uma aula ao vivo com os alunos com hora e data marcada, ok? então aqui ó, nós temos aqui um número de aulas ao vivo já aqui 10 aulas, né? É, Apostila do curso a gente tem aqui o bônus, que é o dicionário de acordes Outro bônus, que é um curso de dedilhados. Ok? New Soul. Como eu falei aqui do Lucas Canieri, né? Tá, ó. Isso até rola. Só que tem todo um contexto, ó. Ó. Ok. Vamos lá. Movimentos avançados de 251. Ok? Isso aqui é um material que eu fiz junto com... O meu amigo Cleilton Rabelo, né? Eu me chama William Silva. Tá, vamos pôr a aplicação conhecer, né? aqui. Pronto. Ah. Isso aqui já é mais avançado, né? Tá, então, esse curso ele vai trabalhar esse tipo de harmonia aqui, tá? Tudo isso está incluso dentro do curso de teclado online. Play along da harpa cristã que são hinos da harpa reharmonizados, ok? Vou pôr aqui um, ó. Então aqui tem a minha execução aqui, né? Mais a explicação, tá? E aí tem aqui também o playback e a harmonia, que é a cifra para você baixar, e poder tocar junto, ok? Temos aqui uma palestra que eu fiz para uma conferência, uma hora de palestra, um curso de Cubase básico, né? Para iniciantes, Cubase é um programa de produção. Temos aqui as aulas adicionais, que tem mais um monte de coisa aqui, tá bom? Normalmente, quando eu preciso gravar conteúdo adicional, para não mudar a ordem do curso, eu coloco aqui em aulas adicionais, tá? É aqui que eu coloquei essa aula aqui que muita gente me pergunta, Foi, né? Tudo bem? Sobre um, essa... a aplicação do 251 e sub-5, né? Ok. Vamos lá. E aqui no finalzinho, aqui tem os pads de sustentação que eu fiz para os alunos, né? Também aqui, tá? Para vocês baixarem. Esse aqui é o conteúdo do curso completo, tá? É, aqui do lado... Direito, você consegue editar o seu perfil, colocar a sua foto aqui, ok? Você consegue mudar o nome, mudar a senha, beleza? Bom, da plataforma, acredito que é isso, tá? Também quando você tiver concluído o curso, o certificado vai aparecer aqui, tá bom?